Tá bom, ó. Rubens de que o seu nome? Rubens Basílio. Basílio de que? Eu nasci. Você é natural de onde, Rubens? Eu nasci, nasci no, no município de Vestino. Que ano que você nasceu? 1949. Então você já está com 70 anos? Não, já estou. 74. Tô, hein? Já estou com você. 74. É. Comprei 73, né? 73. Ô é, oh, Rubio, foi. me fala aqui, quem são os seus irmãos? Ah, eu tenho meu irmão, o Rui, chama Rui, que minha irmã Dirce. E mais quem? Só. O resto já, já faleceu. Mas você conheceu, né? Conheci. Mas eles, eles fizeram parte da sua história? Sim. Fala o nome Sim. deles, então. É minha irmã, a Ruth da Silva, tem a Durvalina da Silva, tem a Dirce, que já é filha de outro pai, né? Aí já é Dirce Rodrigo da Silva. Entendeu? Opa! E a sua mãe? Ilda Moura. Moura? É. Ilda Moura. Você conheceu o irmão da sua mãe? Seus tios? Não conheci. E a sua mãe era de onde? De Restinga, ou não? A minha mãe era da fazenda, né? Nasci em fazenda, entendeu? Você nasceu em fazenda? Foi. Que fazenda que era? Fazenda do Loló. Como que chamava a fazenda? Senhora? Fazenda do Loló. Fazenda do Loló. É, perto do... Da... Eu não sei o nome da cidade. Você andou na Murgiana? Demais. Demais nada? E andei, andei muito. É, porque nós morávamos numa fazenda lá, lá perto da Boa Sorte, que até para moleca. Eu, eu vinha com a minha mãe na... Né? era aquelas maquininha a fogo, hein? <risos> Maria Fumaça. Maria Fumaça. Maria Fumaça. Então você conhece Bandiu? Demais. Demais. O que, que você lembra ali de Mandiu? E rapaz, tão saudade daquele lugar. Você pescou ali naquela região? É. Pescou? Demais. Porque o pessoal de Franca ia lá pescar. É, ela tinha dois ribeirão que passava lá, então ia lá pescar barra, quando chovia. É, mas era bom. E você estudou ali na Escola da Boa Sorte ou não? Estudei na escolinha do Mandiu. Mandiu? É. E quem é que era professor seu lá? Dona Nadir. Nadir? É. Já morreu já faz muitos anos. Muitos anos? É. agora me lá, fala... lá era do Joaquim Natal. Joaquim Natal. Até hoje é, acho que é da família do Natal. Deve ser da família, porque faz muito tempo que já morreu. Ele foi o primeiro prefeito de Ristiga não? Eu acho que sim. Eu não estou bem a par não, Eu acho que sim. Primeiro... Ele era prefeito muito bom. Você vinha na, na, em Ristiga de, de, a cavalo? Ou de um ônibus? Ou, mas era o Ó. trem? Nós vinha de pé, porque não era longe. Né? Não era longe, não né? Não era longe. Nós saímos de Matucada e vinha de pé. Né? Na restinga. Você pensar que é só você assim que mora na roça? Era a cidadinha né? mais próxima, né? Era. Era Restiga. É. Me fala um pouquinho, agora, e o seu pai? Quem são os irmãos do seu pai? Meu pai. O nome eu perdi dele? O nome de meu pai? Eu tinha um ano de idade. Eu chamava Antônio Basil da Silva. Irmãos dele. Não conheci nenhum. Como que você foi criado assim? Você foi... a sua mãe casou de novo? Não, minha mãe, ela ficou viúva duas vezes. Do primeiro marido e do segundo. Eu sou do segundo marido. Entendeu? Então eu não conheci nenhum irmão, nenhum irmã dele. Porque ele morreu com 48 anos. Muito novo, né? Novo. Morreu de que? Ele tinha um problema no estômago. Entendeu? Minha mãe sempre falava pra ó oh, você tem que cuidar disso. Ah não, vou tomar é, sar de fruta... bornato É, bicabornato. bornato é remédio. Aí tomava da mão aliviada, né? É. Aí depois o trem voltava, feio. Quando foi um dia, eu tava trabalhando na roça, tava até capinando o café, né? E deu a dor nele, aí soforou, sabe? A ursa soforou. Aí o patrão trouxe as carreiras aqui. A Santa Casa era um combo. É, daquela época, época, né? Era um combo. Aí os médicos só abriu e fechou. Acabou morrendo. Não, não teve o que fazer não, mais. 48 anos. Novo e novo? E minha mãe ficou com nós tudo pequeno para criar. A minha mãe sofreu muito para criar nós. É, mas você não lembra da imagem é que você ficou muito pequeno, né? Você perdeu? É, eu tinha, acho que não, não tinha um ano de idade. Ah, como... então você não lembra da imagem? Mas pelas pessoas que conheceu era uma pessoa muito boa. Seu é. pai, era bom que você é bom, hein? Hein? Era, era bom que você é bom. É, era. Ô, é. ô é. Rubens, é. vamos pra frente. Aí você veio pra Restinga, casou em Ristinga? Não, eu casei aqui em Franca. Você veio solteiro? Vim solteiro. Eu vim cá, eu, eu tinha 12 anos de idade. Aqui você... Aqui eu entrei na fábrica... Cedo? para aprender. Menino dentro, ainda? Dentro de um mês, um mês pouco, eu já aprendi a trabalhar. Você trabalha com o que na fábrica? Sapato, né? Tudo? Na fábrica eu fazia de tudo. Eu aprendi em lugar mais pequeno, eu fui trabalhando nas fábricas menores, fui aprendendo as outras coisas. Entendeu? Você trabalhou em fábrica grande? Trabalhei no J.P. Silomão, no calçado do Bosco. Entendeu? Sabelo não? Não, Sabelo não. Pestalo. As outras foi tudo fábrica média, tudo pequeno. Tudo fábrica é. pequena. E você trabalhou até aposentar do calçado? Não, não fui até aposentar não. Depois eu, eu peguei uma certa idade. Ficou difícil para arrumar serviço em fábrica, entendeu? Aí eu fui trabalhar na roça. Panhar café? Panhar café, capinar, entendeu? Aí eu trabalhei mais seis anos na roça. Aqui na região? É, aqui na região. Entendeu? Franca. Trabalhei lavoura de café, e... botando café, apanhando café, capinando café. trabalhei mais seis anos. A lavoura dá muito serviço, né? Demais, entendeu? E a pessoa tem boa vontade? Rei de bastante então, o serviço. Aí eu não, não achava, aí eu fui, antes disso, eu fui fabricar sapato. Por conta própria? Por conta própria. Porque eu não achava serviço, porque é. você tem que se virar. Ih, mas foi pior já, rapaz, só também prejuízo. Ô <risos> Rubem, o Nelson Lamarca, é. Olha, conheceu ele. Morreu, me dando um prejuízo, acabou ah, até hoje, nem paga, acabou. Ô é. Rubem. É. Quando... Aí eu parei com tudo, eu peguei um dinheirinho tinha reservado, fui pagando as pessoas que faziam serviço pra mim, né? Você trabalhou com o pé de ferro? Não. Com o pé de ferro, assim, não, pra fazer o sapato? Ah, sim. Então você também. tinha o pé de ferro? Tinha também. Pé de ferro, tinha prensa, tinha acabamento, forma, tinha tudo. Costura você fazia também? Não, costura era fora. Era fora? Era fora. Eu só pegava o sapato da costura manual, o resto eu fazia tudo. Uhum. Estava pronto na caixa. Mas aí, rapaz, eu tomei uns quatro prejuízos aí, acabou. Perdeu o ano, Foi cara. aonde que eu resolvi, falei para minha mulher, ela não vai ter jeito não. Como que chama a sua mulher? Aí arrumei serviço na roça, trabalhei seis anos, aí aposentei. Entendeu? Agora não. Começou com serviço em casa para ajudar a mulher. Entendeu? Como que chama a sua esposa? Hã? A sua esposa, como é que é o nome dela? Chama Ana Lúcia De quê? Ana Lúcia Pessoa Silva. Você conheceu aonde? Aqui em Franca. Aqui em Franca. Fábrica de sapato? Não, não foi. Por quantos não, não anos aí casou? Fábrica de sapato, não. Quantos anos você tinha quando casou? Quantos anos é. ah, eu tinha? É. tinha uns 30 anos por aí. ou mais. E quantos filhos você tirou com ela? Nenhum. Então você não é pai de nenhum filho? Não. E por fora não tem nem? Ah, tem da primeira mulher tem uma filha. Chama Alessandra Elisa da Silva. É você que criou. Criou É. É só, porque eu não lembro mais nada não. A gente tem uma septidade e vai ficar com a cabeça Cadu? ruim também. É. E a vida tem que continuar, né? A vida tem que continuar. Tá bom. O senhor é repórter? Eu sou pastor. Pastor. Você é de que igreja? Eu sou da igreja católica. Aonde se frequenta aqui? Qual dela? Ah, sempre eu vou na igreja aqui, né? Como é que chama isso? É Santo Antônio. São João Batista fala. São João Batista Santo Antônio é lá no centro É, São é. João Batista Aí você vai lá, comunga É É ah. só difícil confessar Porque eu acho que a pessoa tem que Andar honesto aqui fora, né É Porque é... que não adianta A imugância andar errado de... É Beleza é. Ô Rubens, me fala sobre a vida. O que, que é a vida pra você? Oi? A vida, o que, que é a vida? A Bíblia? A vida? Ah, a vida é boa, cara. Eu não reclamo de jeito nenhum. Cara. Entendeu? Tem saúde? Ah, alguma coisinha a gente tem, né? Aparece com. É, eu tenho um problema ah. de estômago. Tem... Eu fiz sim exame, deu pré-diabetes também. Entendeu? Ah, isso eu tenho também. Então. E... Pressão, povo de pressão. E você sempre morou aqui para esse lado aqui ou não? não nós eu estamos no Ana Ali na Jardim Jaroça, na Jota de Tabá. Pertinho lá da, da minha casa. Aí eu morei com a minha mãe lá, aí minha mãe faleceu, ficou muito ruim, aí eu mudei para outra casa aqui. E estou até hoje. Você que cuidou da sua mãe? Foi. No porque final. eu sou ficaçula, né? É. Eu cuidei da minha mãe. E é bom, né, rapaz? A gente se soldado né? É. Você é conv... mãe... conviveu é. com ela? Não. Eu perdi, mas eu, eu guardei muitas histórias dela. Então. isso aqui que eu estou fazendo hoje, guardando a sua história, é por causa dela. Então, a minha filha é evangélica. É. Minha filha e o marido dela. É. Vocês vão ver esse lá você vai ver isso lá, o Reinaldo vai passar para você. É, é evangelho. Ô, ô, ô Rubens. É. Aprendeu a andar de bicicleta? Com que idade? Com oito anos. Lá na roça? Lá, lá na roça. O meu irmão tinha uma, uma bicicletinha, era baixinha. Né? Então ele foi para lá, ficar lá em casa, para contar café. Sim e deixava a biscreta lá, e eu pegava escondido e aprendi, rapaz. Você, você... Acho que eu não tinha oito anos ainda. Você andava nela, é, botava o pé no meio do quadro dela? Não tem, não tem é. Nada é. Nada no meio do quadro eu... dela. É. Porque nada, eu nem era uhum. eu pequeno, né? Aprendi. desde pequena. Para falar a verdade do Senhor, eu nunca levei um tombo de, de biscreta. É? Graças a Deus, Porque eu ando olhando para mim para os outros. E de carro é a mesma coisa. Eu pego minha mão de direção, vou devagar, olhando para mim para os outros. Nunca, graças a Deus, eu não relei ninguém. Você tirou carteira, você tinha que idade? Eu? É, de carro. Eu já tinha mais de 30 anos. Acho que eu tinha uns 38 anos, 40 anos, falei. Você está desesperado, Agora, esse né, Renato? Há muito tempo não? atrás eu revolidei não. a carta. Me deu mais 5 anos. Bom demais, é. Pra dirigir. Tá bom demais, é. Mas graças a Deus tá enxergando bem, hein? Tá enxergando. E eu também revadirei agora, até 2026. É, né? Eu, assim, eu não posso morrer, então eu vou perder essa... É, não posso, Essa não. carteira, é. <risos> a gente quer durar, né? É, a gente quer aproveitar as coisas. Ô, Rubens, Oi? me fala aqui uma coisa que marcou a sua vida. Oi? Uma coisa que marcou a sua vida. Que marcou minha vida. O que, que você lembra assim de uma morte, um acidente? Uma é... felicidade? que que escolher muito da minha mãe, da minhas irmãs, que a gente queria bem, né? A gente se lembra com saudade, né? Com saudade. Agora, agora o resto a gente corre atrás, né? Você dançou muito ou não? Dancei. De baile da roça? Dancei. Que música você gostava de dançar lá? É, Todas, lá saía várias, né? É. Vários ritmos. Você chegou. Sabe quem é que me ensinou a dançar? Quem? Minha mãe. É mesmo? Minha mãe dançava muito bem, ela é que me ensinou. Você frequentou o Luiz Gama? Aquele clube? Do, do tempo do Zé Rasteiro. Do Zé Rasteiro? Zé Rasteiro. Então você assim, é antigo mesmo, é? É. O Zé Rasteiro tá aí, ó. Então, tinha um bairro ali, rapaz, mas era muito bom. O povo da Santa Cruz ia tudo nesse bairro. E, e, e o, o passarinho? Passari. o Passarinho não. Tinha o bailão também do Passarinho. Tinha o bailão, mas agora eu vou falar que acabou, né? É. Ele está querendo começar de novo. Né? É, ele está esperando chegar a idade. É. é, o Passarinho também já está de idade. Né? Já está bem idoso, né? Ah. Então você lembra do Zé Rasteiro Novo? Demais. Uai, nós, eu e meu colega nós cantávamos umas músicas. Nós cantávamos lá no programa do Zé Rasteiro. É mesmo? Né? Da rádio? Da rádio. Operador. Eu dupla. lembro também ali da... A dupla, como é que... Da ali, quando era na Praça Barão. Era o Zé Rasteiro, como... Ele era novinho que tempo. É. Novinho. Você sabe era de onde como... que é o Zé Rasteiro? Hã? da onde que ele é? O Zé Rasteiro é de uma cidade, eu não me lembro. Jardinópolis. Jardinópolis. É. Justamente, Justo, Jardinópolis. Da dupla. Como que chamava a dupla sua, que você cantava? Ah, era Silvano e Silvinho. E o, e o Silvano, como é que era o nome, o outro seu companheiro? Eu chamava José. José. Silvano e Silvinho. É, Silvano e Silvinho. E o Rubens é o.. Você fazia que voz? Fazia primeiro. E tinha aí, tinha garganta mesmo, Rubens? Cantar... Até hoje, né? Até hoje. É. Qual música você gosta de cantar aqui, A gente canta. Dá uma palhinha pra nós aí, só um. É. Até que ela tinha um carreira do que é feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tu fez comércio e me fizeste, não se importando, meu nosso amor, talvez com outro seja vivendo. Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Que coisa boa, rapaz tchau, tchau Carreiro e pardinho é. Me fala eu, aqui uma do Tonico e Tinoco Mas tinha uma segunda Boa Muito boa, eu fazia essa primeirinha Cabei. pra ele Quanta, Uma do Tonico e Tinoco Ah, isso pode não lembro mais Soberano? Não lembro e aquela da, aquela disputa de lá do, não, não, não. do Rio de Janeiro, a ah, Ribeirão Ribeiro Preto. O rei do galo. Um então, não sei também não. Eu... Qual que é a outra música que você gosta? Hein? Ah, a gente. Agora um tumulto. Então, você tem uma voz boa. Eu gostei de ter conversado com tem você. Essa aqui também. Tá... alguém veio me dizer que você vai embora. Porque já se cansou de viver comigo? Não sei qual foi o motivo desse seu desprezo Se até hoje eu te dei amor Ah, esqueci. Aí, ó. E daquela Enisita e Não lembro. Você lembra da música da Da Pinga? Como? Como é que o cara perdeu lá? A danada Da Pinga que me atrapalha. A danada Da Pinga lá. Elisita é Barroso. E esse, esse pessoal de hoje aí, o Chitãozinho Chororó? Então. Zezé de Cabargo, A Não, música evoluiu é. muito, né? Nosso repertório é mais de um carreiro, essas coisas mais antigas. Lio e Léo? É, Lio e é, Léo também tem algum. Mas para se lembrar, né? É. Eu tô meio. Oh, Ô, oh, oh, Rubens. A Ou oh, a hora, você passa aqui. E, e dar o seu endereço pro o Reinaldo. Eu sou a Você sabe? E eu quero ir lá para gravar umas músicas. Você vai treinar no violão. Você, você toca? Não. Eu mesmo. Mas Eu quero que você eu quero gravar umas músicas sua. É, né? É. Lembrando do tempo lá do Zé Rasteiro, do programa, que a pessoa ia para lá de gravatia, né? Ou não? Você cantava? Não, não. Não era, não. Eu a lembro da, da Ertz. Quando era na Praça Barão tinha programa lá. de editório Qual editório? Era novinho é que fazia programa lá E era bom juntar muito Editório está cheirinho de jeito Era uns tempos bons, né? Tempo bom Aí depois foi acabando tudo mas Só ficou na saudade, né? Só na saudade É. E poesia, você declamava? Não, não Quem declamava a poesia era um colega meu Ele faleceu também até nós se dava muito bem. O João Coutre. Ele fazia uns poemas até bons. É, é a vida. É a vida. Ó, oh, foi muito então, bom. Eu vou falar pro senhor, eu só fica no saudável, né, Renato? É. O Reinaldo também pass pass pass passando uns momentos difíceis, né? Então, difícil. ele está vencendo. Só, só as pessoas que têm fé em Deus que vencer, né? Com é. é. certeza, deixa eu falar uma coisa, não Não. O Rubens ah. é um amigo muito querido, muito estimado. A gente conhece faz muitos anos, né Rubens? Muitos anos. E eu considero essa amizade muito. Eu também. Isso eu te quero bem, o seu irmão também lá. O, o Silas? Carlos. Carlos. Carlos Silas? É. O Rubens, é. o Rubens. O Rubens trabalhou numa fábrica com o Cristino. Trabalhei. <risos> é. O parceiro dele já faleceu, faleceu É no... verdade, trabalhei na fábrica do Cristino Tesla da Silva. Ei patrão bom, rapaz. Bom. Oi. Você também era bom. Aquele lá, é bom. aquele lá, é aquele lá tinha a dor de em pegar. Qualquer coisinha que você sentisse. É o Silas que tá subindo, né? Não. Talvez você atrasava um pouquinho. Não, não tem problema. Você precisava sair para ter uma coisa. O Vera Cresce. Trabalhei seis anos Que bom. Foi quando eu conheci o Rubens. Você lembra dele, né? Demais. Eu vejo o Renato muito na rua. Oi? O Renato eu vejo ele muito é. na rua. É. Oh, ouvi falar que a dona Conceição, a Cristina internou ela no asilo. Ó. Oh. E o Renato tá lá na casa sozinho. Separado. É. é. Dava um trabalho pro pai e é, a mãe. eu nossa. lembro. Agora tá lá sozinho na casa. É. A oh. mãe tava catucando. Aí a Cristina terminou no asilo. Quantos anos ela tinha hoje? Tem hoje? Essa é, são. São? É. Ah, deve ter um. Era ah, de uns 80 anos. Horror? Só o Agora seu Cristino morreu novo. Só o Cristino, tadinho, ele, ele, ele, ele sentou para olhar o jornal e a mulher foi chamar ele estava morto. Morreu igual a Gente boa. Gente boa? Gente boa não sofre para morrer, não. Não. Né, Renato? Não. Uma pessoa ruim. Então não vai sofrer, né? Não. Ah, não vai não. Deus tá e, não. e você está preparado para esse momento? vai. A gente tem que se preparar, né? É. Porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar aqui mais. É. Né? A graça de Deus. Dá... A graça de Deus, né? É. Né? E, entendo misericórdia. Então a gente tem que procurar fazer as coisas boas. É. As coisas boas de quê? De Deus. As coisas ruins de Deus. Amizade com todo mundo, a verdade é que o de coton, amizade com ninguém, combina todo mundo, trata todo mundo bem, graças a Deus. Isso é importante. Eu trabalhei seis anos aqui no, no Morro Xavier, fazenda dele lá, e tinha umas quatro fazendas aqui do lado de Piracic. Trabalhei seis anos lá, velho. O dia que eu falei que não ia trabalhar mais, ele até chorou. Você é um empregado bom, nunca me deu problema. Eu falei, não, eu cansei, vou descansar um pouco. Então, qualquer hora que você precisar, as portas estão abertas. Só vim aqui. É isso aí. É, é, isso é bom. bom. Os meus paixão também, sabe? Que dia que é hoje do mês? Hoje? Feriado. Hoje é. Hoje é 21 de abril. 21 hum. de abril de 2023. É, 2023. E chegamos lá, hein? Chegamos. Tamo aí. Ó, oh, um abraço. Obrigado. Valeu. Ah, gostei muito do senhor. E posso, posso colocar lá para o Zé Rasteiro ver isso aí? Pode. É. Pode colocar. Pode colocar. Pode. Ele tá. pra ele, pra ele. Coitado do Zé Rasteiro, agora ele, ele acho que não está trabalhando mais. É, ele trabalhou demais, já ele falou aposentou, demais. Aposentou. Aposentou. Estudiu, ele Aposentou. Ele o Vieira está muito assim, velhinho. Tá. Você viu ele novo, né? É. Cheio de vida. Cheio de vida. Ele, alegre. Ele é uma pessoa alegre. É. Eu gosto muito dele. Amigão meu. Nossa. Muita gente nesse grupo. Deve ter um abraço para você, viu? Obrigado. Valeu.